Pessoal, hoje eu vou falar sobre liderança e eu vou dar 5 dicas de como que vocês podem começar a melhorar o estilo de liderança de vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar aqui no sininho para vocês ficarem sempre ligados nas novidades toda semana. Então, pessoal, liderança em qualquer negócio é fundamental. Sem um bom líder, a empresa é como se fosse um navio sem capitão. Não sabe para onde vai, nem como navegar. Ou seja, ou vai ficar à deriva ou nem vai sair do porto. Por isso, vem a pergunta, como eu posso descobrir se eu sou um bom líder? Eu gosto de dizer que um líder é um influenciador dentro da empresa. As palavras do líder e as ações do líder levam as pessoas a alcançar resultados positivos. E, consequentemente, a empresa cresce, gerando mais resultados. Bom, isso parece muito simples, mas... Como que eu descubro se eu sou um bom líder? Então agora, aqui vão as cinco dicas que eu quero te ajudar a descobrir como você vai ser um bom líder. Então, a primeira dica é visão. Vocês têm que ter a visão. Para exemplificar melhor, eu vou citar dois ícones dos dias de hoje. O Jeff Bezos, da Amazon, e o Elon Musk, da Tesla e do SpaceX. Ambos têm uma visão do que, que eles querem para a empresa deles. E o que vem a ser visão? É uma declaração que explica, em termos mensuráveis, ou seja, vocês têm que medir, o que a empresa quer se tornar e o desejo de atingir essa visão. Mas Bruno, a visão dos dois são comuns? Eu vou dizer para vocês que não. Segundo a revista Forbes, dos Estados Unidos, o Jeff Bezos ele tem uma visão mais voltada para o cliente, enquanto que o Elon Musk ele tem uma visão mais voltada para a tecnologia. Aí vocês podem perguntar, mas Bruno, quem está que certo e quem está errado? Nenhum dos dois, pois são dois negócios totalmente diferentes. E aí que está o bacana. Cada negócio tem que ter a sua visão. Então agora que vai a sua primeira tarefa. Você tem que idealizar a sua visão, você tem que determinar como que você vai medir a sua, a sua visão, e você tem que lembrar que a sua visão ela tem que ser explicada para os seus funcionários, para os seus parceiros e, principalmente, para os seus clientes. O segundo ponto, pessoal, a segunda dica, chama-se comprometimento. Veja, para qualquer negócio ou processo, o comprometimento da liderança em estar melhorando o negócio, seja nos relacionamentos com os clientes ou seja na melhoria de processos, é fundamental. Veja, já trabalhei em empresas nacionais e multinacionais aqui no Brasil e no exterior e eu já vivenciei vários casos de pessoas e líderes realmente comprometidos e também já presenciei aqueles que não estavam comprometidos. Nem com o discurso que eles faziam e nem com as melhorias que eles achavam que eles estavam dando suporte para a empresa. Bruno, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com você, é, com isso, que os líderes, vamos botar entre aspas, os pseudos líderes verbalmente, eles dão suporte à implementação de ideias, sugestões e melhorias é, na empresa, nos negócios, mas só que as ações deles não confirmam o que eles vêm é, é, fazendo em termos de discurso é, para as pessoas dentro do negócio, para as pessoas dentro da empresa. Então veja, com esse tipo de postura, desse tipo de liderança, qualquer processo que você queira implementar, ou qualquer ideia, ou qualquer melhoria que você queira fazer dentro do seu negócio, da sua empresa, ela vai fracassar, não vai dar certo. Porque as pessoas vão perceber que entre o seu discurso e sua ação existe uma diferença muito grande. Então veja, o líder, quando a gente fala de comprometimento, o líder ele tem o discurso, mas ele também tem a ação em cima do discurso que ele está fazendo. Ele é ativo em cima do discurso de estar tá querendo melhorar um processo, de estar tá querendo melhorar a empresa, de estar tá querendo trazer ideias diferentes, é, de estar buscando mais clientes, etc. Então, entre a ação e o discurso, tem que ter realmente esse casamento. Não pode ser nunca separado. Portanto, se você quer realmente é, buscar melhorias dentro da tua empresa, dentro do seu negócio, dentro dos seus processos, a sua função como líder e o comprometimento de você como líder tem que estar associado não só ao seu discurso junto com os seus colaboradores, parceiros e clientes, mas a sua ação tem que estar junto com o seu discurso. Isso é fundamental. Outro ponto que a gente tem que conversar é sobre mudanças. Muitas vezes, para os negócios sobreviverem, mudanças devem ser feitas, seja no modelo de negócio ou até mesmo na cultura da empresa de uma forma geral. Aí, nesse ponto, a liderança tem um papel fundamental é, dentro desse processo. O ser humano, é, por natureza, é, não gosta de mudanças, porque geralmente é, as mudanças podem trazer aí... É, alguns tipos de traumas. Neste ponto, é importante ressaltar que qualquer negócio ou empresa é, que tenha a sua cultura e que, às vezes, muito é, dessa cultura, ela, essa cultura se reflete em função é, dos donos ou até mesmo dos sócios. Então, é, é importante você entender qual é a cultura é, da sua empresa é, neste momento, antes de efetuar qualquer tipo de mudança. Mas, às vezes, só lembrando, às vezes, dependendo do teu negócio, mudanças são extremamente é, necessárias de novo para a sobrevivência da sua empresa, do seu negócio. Então aqui já fica mais uma outra tarefa. Você tem que começar a identificar como é, que é a cultura do seu negócio, como é a cultura da sua empresa, né? e avaliar é, se mudanças realmente elas são necessárias e de que forma essas mudanças podem afetar o andamento no dia a dia do seu negócio, da sua empresa. É importante que a gente enfatize que é, uma mudança de cultura, ela tem que ser de uma forma bem pacífica, ela tem que ser de uma forma bem calma, ela e, e, e com certeza ela vai levar mais tempo para ela acontecer esse tipo de mudança. Quando você faz uma mudança muito rápida ou uma mudança muito radical, isso aí pode trazer alguns tipos de prejuízos que muitas vezes eles são incalculáveis dentro da empresa. Então, portanto, você deve lembrar que a cultura da empresa são, são valores, são crenças, são comportamentos, e isso tudo faz parte de dentro do teu conjunto, é, dentro do conjunto da sua empresa, dentro do conjunto dos seus negócios. Então, essa parte de mudanças tem que ser muito bem avaliada. Mas lembrando, às vezes, para que o seu negócio consiga sobreviver, para que a sua empresa consiga sobreviver, as mudanças elas têm que acontecer. Outra dica muito importante é o planejamento. Um bom líder é um bom planejador. Pode até parecer óbvio, mas muitas pessoas não fazem o correto planejamento das atividades ou das tarefas, ou até mesmo de novos projetos. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que você vai viajar a negócios. Se você vai viajar a negócios, com certeza você vai fazer um planejamento de toda a sua viagem. É, do início ao fim da viagem. Quais são os locais, onde você vai ficar, o que, que você pretende gastar por dia. É, aí inclui-se refeição, locomoção, é, possíveis passeios e por aí vai. Então veja, sem um planejamento, é, sua viagem provavelmente vai ser um caos nos seus negócios ou na sua empresa é, o princípio é a mesma coisa você tem que planejar as atividades e as tarefas de curto médio e longo prazos as despesas envolvidas o pessoal envolvido nas atividades ou nos projetos o que que vai quais os projetos serão executados quais aqueles serão adiados os clientes e por aí vai é claro que você pode esquecer alguma coisa no meio do caminho. Nesse caso, você tem que estar bem preparado para possíveis é, que a gente chama de despesas extras, ou até mesmo uma mudança no, no, no próprio planejamento. Então, é, nesse caso, algum evento que não está sendo esperado, tais como a gente está vendo hoje em dia, com o coronavírus, atrasos, adiamentos, cancelamentos, etc., é bom você fazer... É, ter aí um que a gente chama de ter um plano B. Então, veja, ter um outro plano, o que a gente chama de plano de contingência, é importante. E muitos não fazem uma avaliação, por exemplo, dos riscos ou é, existentes ou de problemas potenciais que poderiam ocorrer ao longo mesmo desse planejamento. Então lembre que devemos seguir, a gente tem que seguir o que foi planejado, mas também temos que lembrar que às vezes mudanças dentro do planejamento elas são necessárias em função de repente de algum caso ou de algum evento que esteja acontecendo. Ah, e aqui fica a dica, é, você tem que fazer uma autoavaliação se você consegue realmente fazer o planejamento é, das suas atividades, seja atividades do dia, da semana, do mês, ou então o que, que você está programando para o, para o ano, e ao mesmo tempo, se você consegue passar essa ideia desse planejamento para as demais pessoas dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, que pode incluir aí os parceiros e até mesmo os clientes. E a quinta dica, ou o quinto ponto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre as medições. A gente é, não se pode melhorar o que não é medido. Então para que você possa evoluir ao mesmo tempo, procurar é, o, melhorar o seu negócio, as medições ou os dados medidos são fundamentais. Os dados ou as medições, eles também não podem ficar somente nesses modelos tradicionais, se você colocar, por exemplo, volume de vendas ou valores de vendas junto com despesas. Isso aí eu estou considerando que é o básico, você já tem que ter isso. Mas eu estou considerando outros tipos de medições e outros tipos de avaliações, tais como, por exemplo, número de reclamações de clientes, número de devoluções é, com relação ao volume de vendas, é, tempo de produção de algum alguma coisa que está sendo feita, que pode ser um produto físico ou um serviço. Por exemplo, quanto tempo você gasta para obter uma informação de um cliente com relação ao seu produto? Será que você gasta 5 minutos, 30 segundos, uma hora para conseguir essa informação? Quais são as classificações é, dos seus clientes? Você classifica seus clientes como A, B, C, D... Né? qualquer classificação que seja aplicada no seu negócio com relação ao seu produto ou o seu serviço é importante. E lembre-se, como que você está situado nessa medição é, com relação, por exemplo, ao seu principal concorrente? Seu negócio, é, o seu negócio, o seu serviço se situa entre 1 a 10, entre 1 a 100, né? É, qual é o número de problemas internos que você encontra é, durante a semana, durante o mês dentro do seu negócio? Então, com relação à sua estratégia, que envolve missão, visão, valores, como é que você mede? esse progresso então tudo é, envolve a medição porque quando a gente fala da medição a gente in, vai comparar esse número com algum número que já existia ou com algum número por exemplo de um concorrente ou até mesmo usando a informação de um cliente que vai nos levar a, a olhar este número esta medição para procurar uma nova melhoria então lembrando as informações sobre as medições ela deve envolver dados tem que ser informações seguras, confiáveis, elas têm que ser acuradas. Né? Qualquer falha numa dessas três pode causar aí prejuízos graves dentro do teu negócio, dentro da sua empresa. Então, a parte de medição, tudo que você vai fazer em termos de liderança, com relação aos pontos que eu já mencionei anteriormente, todas elas precisam ser medidas, tem que ser mensurável para você ver como é que está indo o seu progresso. Isso é a função de um líder. Bom, eu espero ter te ajudado é, nesse processo aí de enxergar essas cinco dicas básicas no processo de liderança. É, eu sei que iniciar aí um processo de liderança ou liderar um negócio não é uma tarefa fácil. Quem disse que liderar um um negócio ou ter um negócio seria fácil. Mas mesmo assim, se você ainda tiver dúvidas, o meu contato está aqui embaixo e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu espero que você aproveite bem essas dicas e eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!